Tchau, ragazzi! É sempre um piacere ser reconvoi, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês E hoje nós vamos estudar a fonética, os sons da língua italiana baseado na, é, Baseados na música La mia storia fraledita de Gianluca Grignani Se você não assistiu ao último vídeo publicado essa semana aqui no canal Te convido a assistir, eu vou deixar aqui, aqui, nessa aula aqui eu falo sobre o que, o que diz essa música, que inclusive tem uma versão da Ana Carolina, né? E cada vez que eu fujo eu me aproximo, mas será que tem a ver com a versão em português? Será que a letra é mais ou menos a mesma? Qual é o conteúdo em italiano? Eu falo sobre o conteúdo nessa aula aqui. Na aula de hoje nós vamos ver especificamente os sons. Por que que os sons são importantes? Para você ter uma pronúncia perfeita? Não! Só isso, essa não é a prioridade. A prioridade é para você poder entender, absorver o que você está é, escutando. Ter uma boa pronúncia é consequência. E se você quiser mais informações sobre o meu método de ensino, acesse italiacomanapaula.eu. Quem sabe, se as vagas estiverem abertas, você pode entrar no grupo de italiano e ser meu aluno ou minha aluna. Bem, aqui nós temos um Q, CHE ou CHI tem o um som duro, um som forte de Q ou que. Quando você ouvir esse som duro Q ou que você tenha certeza que se trata do CHE ou do CHI. Quanto ao A, o U é como no português, né? Não precisa do H no meio. É K, olha aqui, ó. É K, CO e q tá bom? Uma, uma dificuldade que muitos brasileiros têm é quando uma palavra começa... Por S e depois tem uma consoante. A gente tende a enfiar um, um, uma vogal, né? E colocar um E ali, ou um I, antes daquele S. Então, aqui, estado, estado, estado. Começa com S, é dessa maneira, não é estado. Ah, não se é estado. Não é I, nem E, é estado. Diga aí, você, estado. Isso. Depois, a gente tem aqui, ó, stare non sia stato inutile, stare, stare. Depois, uma outra particularidade dos brasileiros que a gente tem a fazer no português e acontece de a gente também querer fazer no italiano. É quando uma palavra termina com E, o som será E, nunca será I, tá bom? Porque, principalmente no italiano, a gente tem a questão do plural, que o plural no italiano não termina com S. Muitas vezes, o plural no italiano é o E ou o I. Casa no plural. Case. Neste caso aqui, ó. Decisione é singular, né? Então, termina com E. Aí, vai o plural, vai terminar com I. Então, se você trocar esse E final por I, esse som, o que vai acontecer? A frase pode, a palavra pode mudar o sentido. Se você falar com I, neste caso aqui, ó. Decisione discutibile. Isso daqui é plural, seriam decisões discutíveis. Se a palavra em italiano terminar com e, então a pronúncia do e tem que ser feita. Se a palavra terminar com i, que seja a pronúncia do i. Ainda sobre o som do c no italiano, nós temos essa palavra, decisione. Para ter o som duro, você coloca o h entre o c e o i. Portanto, sem o h, o som é. Dolce. Então seria ch e ti. Nós temos o caso em que existe o L antes de consoante ou quando acontece de o L estar no final de uma palavra. Nesses casos, nunca será um som parecido com o, com o da vogal o. O L antes de consoante é al, al, almeno. Almeno. A ponta da sua língua vai, vai bem atrás dos dentes incisivos, dos dentes dianteiros. Il, al. É, grifei o que porque eu gostaria de dizer que o u, quando está perto da letra que, será sempre pronunciado no italiano. Isso quer dizer, isso daqui é diferente disso daqui. A pronúncia disso daqui, ó, é que. E a pronúncia dessa dessa sílaba aqui é quê, tá bom? Sempre é qui. Aqui é questa. Aqui é que. Aqui é ti, porque não tem o h. Aqui é porque. Aqui é que. Que é como o nosso que. Por outro lado, que significa quem. Aí aqui a gente viu detiso, aqui é quel, quel, u sempre pronunciado. E aqui é il, deixei grifado aqui esse já. Quando o g está perto do i ou do e, tem o som explosivo, é di, é de. Esse di, esse som nunca, nunca, nunca vai ser o dei, tá bom? É sempre o g. H no italiano, no começo de palavra, é sempre mudo. Então, aqui, ó, é mi, a, aperto. Mi, a, aperto. Por que que existe, então, se vai ser mudo? Para não confundir com o a sem o h. Porque existe, é uma preposição. É, aqui, grifei o tropo. As duplas consoantes idênticas no italiano não tem segredo. Às vezes, para a gente, talvez seja no começo difícil identificá-las e difícil é, pronunciá-las. Por quê? Porque a gente não tem esse negócio aqui na nossa língua portuguesa. Mas, a única diferença de uma consoante dupla para uma consoante normal, além de mudar o significado, é, a, é quanto é forte o som daquela sílaba. Vê se você consegue notar a diferença entre tropo e tropo. Aí, continuando, como que se diz essa palavra? Isso, Dice. E olha, o G-N-I tem o um som de ni. Cada homem se diz Oni-uomo. Aí, aqui nós temos um caso que a gente já viu do C. Neste caso é Tchê. Por que que existe ah, o apóstrofo ali? Isso daqui é uma redução. A forma seria ti é. Comumente dito e escrito, tché. Ok? Então aqui, tché unaltra comete. Tem uma outra como você. Tché significa tem. Eu queria comentar com vocês: o naltra não é uma só palavra, mas é um único som. São, são duas palavras. Seria. Una altra. Acontece que como altra começa com uma, uma vogal, que é idêntica né, à vogal anterior, ocorre o fenômeno da elisão, em que aquele A anterior, ele é eliminado para que o som fique um som agradável de se ouvir, fique uma pronúncia mais fluida, scorrevole. Em vez de dizer una altra, se diz un'altra. Depois nós temos aqui, ó, de novo L, volta. Aqui nós temos, como se pronuncia aqui? Olhos, em italiano, como se diz? Oti, o occhi. tem o H, então o som é duro. E essa palavra aqui? Isso, é dici. E aqui, da mesma forma, boni amiti. Nós temos o z, que o z no italiano tem dois sons, pode ter dois sons, za ou Z, depende da palavra. É aquele tipo de som que eu acho que com o tempo você vai aperfeiçoando. É, a questão é que o z é explosivo, za ou Z, vai ser z, ou z vai ser zi ou tzi", vai ser zo ou zô e vai ser zu ou tzu". Esses são os sons da letra Z. Não vai ser nunca senza. Não né? senza. Não. Senza. Senza. E mezzo. Lembra que eu falei da dupla consoante? É só o sonzinho, fica aquele meio segundinho a mais. Que ele fica um pouquinho mais forte. Tá bom? Então, aqui ó é senza. E aqui é mezzo. Grifei também esse siquiamanguai. Então, aqui poderia ser ó, sikiamano guai, se chama no guai. Mas principalmente em música, em poesia, é comum uh, alguns verbos, algumas palavras, substantivos tal perderem para que haja esse som, né? Ó. Pra que fique mais fácil de ser pronunciado, mais fácil de ser entendido, é comum, hein? Ele canta, se sí que a manguai, ele não diz, se sí que a guai, que mudaria ali, né, o verso. Esse daqui é mais importante ainda, porque quando você ouve, edé per questo, edé per questo, você fala, o que que é edé? Edé. Você acha que é uma palavra só, você acha que pode ter um significado, que seja um substantivo, um adjetivo, um verbo. O que, que é edé? Edé. Meu Deus! Aí você vai procurar no dicionário, você vai lá no dicionário assim, ó. Meu Deus, eu não sei o que, que é edé. Edé. Edé. O que, que é isso? Mas não, isso daqui são duas palavras com um único som. Seria, e é por isso... Ah, mas o E é sempre assim? Ed? Não. Ele só é assim quando a próxima palavra começa por vogal. Não é obrigatório quando a vogal seguinte é diferente da, da, do E. Quando não é E, não é obrigatório. Em alguns casos as pessoas vão colocar, em outros não. Então, é só treinar o ouvido. Isso acontece com o E e com o A. Se eu quiser, por exemplo, dizer e eu... É muito comum você ouvir edio. É exatamente o mesmo som que... Qual que é a diferença disso? Isso aqui é edio, significa e eu Isso daqui significa e-deus. Edio, separado. Ed, io e eu. e Dio juntos é e Deus. O som é exatamente o mesmo. Então nestes casos, por exemplo, você vai pelo contexto. Aqui nós temos o caso da dupla consoante da vero. Nós temos este caso aqui, olha, sbagliato. Gli no italiano tem o som de li. Aqui tem aquele, aquele mesmo caso, né? Que ocorreu a elisão, porque seria de o Aí, como o começa com o, este i aqui foi eliminado e substituído com o um apóstrofo. Então, fica por uma questão fonética do cheetah. O som é único, mas são duas palavras diferentes, distintas, tá bom? E aqui nós temos o som do SCI. Uxita, Lashi, Lashare, sem o S como fica? Chi, com o S, chi, que ó, quando vocês virem, grava aí essa, essa palavra, Uxita, que vocês vão, né, no, no, nas lojas, no comércio, você vai ver Uxita, o Uxita, o muitas placas. Olha quanta coisa você aprendeu aqui sobre os sons nessa aula. E é isso, nós vimos todos os sons aqui, os sons diferentes presentes nessa música. E agora eu gostaria que você lesse em voz alta essas palavras aqui, ó. você disse que, que, ok, que anche também, cheque. você procura ou tu procuras, você acertou. Lê em voz alta agora: <tos> stato, stare, sbagliato, scusa, stasera, scriverò. Lei agora essas daqui, ó. Se você leu DECISIONE TI DECISO DICE TCHÉ Dice, amite, você acertou. Olha aqui, aqui é dice e aqui é dite. Aqui não é questão de singular ou plural, porque se trata de um verbo. Dice significa terceira pessoa do singular. Lui dice, lei dice, ele diz, ela diz. Quando termina com i, significa tu, segunda pessoa do singular. Tu dizes, no italiano é tu dite. Agora, leia essa, essas palavras aqui, ó. Se você leu, almeno, lembra? L", a pontinha da língua atrás dos incisivos, tocando ali, ó, o palato. Almeno, al quel, il... Al, altra, un'altra. Só único, duas palavras. Un'altra. Volta, volte. Essas duas aqui? A, o. É o verbo haver, ter. Io, o, due fili. Eu tenho dois filhos. Io, due fili. É esse o aqui. Lui, a due fili. Ele tem dois filhos, ou lei a dois filhos, é esse aqui, do verbo avere, ter. Leia essas palavras aqui, ó. Qui, questa, quel, quindi, portanto, qualcun. Leia agora as próximas. Lashi, uchita, saída. Dushita, duas palavras, um único som. Como se lê essa daqui? Explosivinho, né? Já! E aqui a letra Z, como é que se lê? Lê em voz alta. Senza, mezzo, canzone. É isso, nós encerramos por aqui a nossa aula sobre pronúncias da língua italiana baseadas na canção La mia storia fralelita di Gianluca Grignani Olha, o nome dele mesmo é um som particular da língua italiana Gianluca, G explosivinho, Gianluca Gri, como se, como se escreve? Gnani Grignani e me siga nas redes sociais, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações. E é isso, te vediamo um bajone.